Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miseu BM falando, esse vídeo aqui é rápido relâmpago, fica comigo até o final, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, porque agora eu vou fazer um saque, isso mesmo aqui da LionShare, que já foi em uma semana aí, 50 dólares de ganho aqui na LionShare, fantástico projeto, crowdfunding internacional, lavrado, codificado na blockchain da Ethereum, impossível de ser hackeado ou ah, violado, tá? Então, como eu sincronizei a minha MetaMask aqui com a nossa LionShare, eu já tenho aqui 30 dólares, tá? Para poder... Eu tenho 30 dólares para poder sacar, eu vou estar tá sacando para minha Bitcoin BR, ok? Acompanha aqui. Então, fantástico. E depois eu vou estar tá transformando em dinheiro, ok? Então, send. E aí eu escolho já minha carteira aqui. Escolho o valor máximo, tá? Vai dar 29,97 Vou escolher a maior taxa possível. Tá bom? E vou, então, clicar em enviar. Vou confirmar, muito simples, ok? E vou ficar aqui no aguardo, ah, porque ela vai estar caindo, então, aqui na minha Bitcoin Trade. Vamos aguardar aqui um minutinho. E, enquanto isso, eu quero ir falando para vocês sobre a LionShare. Mínimo de valor para estar entrando na LionShare é de 0.04 Ethereum. Venha participar dessa comunidade, fantástica são 16 formas, Ó, já foi confirmado aqui, muito rápido, 16 casinhas para você poder estar lucrando, a gente já comprou até a segunda, mas em outro vídeo, veja aqui no card ou então no vídeo no final, de uma apresentação completa da Lion Share, ok? Então eu vou agora aqui para a minha Bitcoin Trade, vou dar um refresh aqui, vou ver aqui na minha carteira, na Bitcoin Trade, e da Bitcoin Trade é simples, só mando para a minha conta bancária, que ainda não... Uh, não atualizou, então enquanto atualiza ali, a gente vai ficar no aguardo. E aqui na MetaMask ele já deu como já deu como enviado já uh, enviado o valor de 29,94 já com a taxinha descontada, ok? Então eu fico só no aguardo aqui na minha Bitcoin Trade. Vamos dar um, uma atualizada aqui. Ainda não chegou, vamos aguardar mais um pouquinho, mas a uh, Lionshare é um dos projetos mais revolucionários dos últimos seis anos que eu conheço. Projeto fantástico, fantástico. 0.04 é o valor, tá? Hoje a 0.04 aqui no a conversor de Ethereum vai dar 57 reais mais ou menos. Ponto 77, ok? Então é importante você separar esse valor e adicionar um pouquinho de taxa, tá, 86, 90 reais para poder estar participando. Veja aqui no card, aqui logo no final desse vídeo, para você estar sabendo como funciona esse projeto, derramamento mundial, derramamento de cima, de baixo, trabalho em equipe junto com o nosso pessoal, e vamos dar aqui mais um refresh aqui. O valor está quase chegando, tá? Já, vai, já já vai estar chegando aqui em Ethereum. É, então, eu quero dar uh, essa ênfase para você vir estar tá participando. Já são hoje, total de menos 62 mil membros, tá? Sendo adicionado mil, mil membros, mais ou menos, a cada 24 horas. Então, é um sistema fantástico de crowdfunding, ok? Quem conhece crowdfunding, quem quer uh, dar uma pesquisada sobre, é muito realizado hoje nos Estados Unidos alguém tem um projeto tem um, um, um projeto para alcançar faz aquela vaquinha virtual online as pessoas doam e aqui é uma plataforma organizada de doações de Ethereum umas para as outras pessoas um projeto fantástico muito, muito bom tá? vale a pena participar vale a pena estar tá, uh, por dentro vamos estar então aguardando aqui um minutinho os nossos Ethereum chegarem aqui já foi tido como enviado né, a transação tudo certinho e vamos só aguardar ela chegar aqui se qualquer coisa eu pauso o vídeo mas aqui, ó, demora poucos poucos minutos para os etéreos estarem de volta aqui dentro da, da sua carteira e depois você pode transferir em transferir em, em reais e pode estar sacando para tua conta bancária ok vou dar uma pausa no vídeo assim que voltar eu vou Está mostrando para vocês, ok? Veja o horário aqui, 11:49 h 49 e assim que voltar, eu mostro para vocês. Pronto, pessoal, aqui de volta, então, aqui os Ethereum chegaram a tá, um valor de mais ou menos 158. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, veja na descrição o grupo. Um abraço, tchau, tchau.